Nesse caso, a gente está com o modelo virtual desse projeto hospitalar que foi concebido, e a gente consegue perceber que esse modelo, além de tornar muito mais clara a compreensão dos espaços pelos envolvidos, equipe médica e demais uh, membros do staff hospitalar, uh, ele permite não só modelar tridimensionalmente uh, os objetos e demais elementos dessa edificação, mas também associar uma série de dados uh, a esses objetos. Por exemplo, aqui a gente consegue ter obter uma série de dados referentes a esse elemento, que seria uma uh, das camas uh, da unidade de observação do hospital. Além disso, uh, a gente consegue passear virtualmente pelo modelo, caminhar nele, uh, e isso faz com que a gente consiga entender melhor como são, como vão ser esses espaços ao longo da operação dos mesmos. Olhando um pouco mais para o viés arquitetônico e da engenharia dos, dos sistemas que vão estar uh, nessa edificação, a gente consegue uh, modelar todos esses elementos uh, e fazer com que a gente enxergue eles e compreenda melhor uh, como esses sistemas vão se comportar. Então aqui nós temos uh, projetados uma série de sistemas de instalações prediais diferentes relacionados ao ambiente construído hospitalar como o ar-condicionado, sistema de gases medicinais, sistemas elétricos de emergência, sistema de água e esgoto. Então esse, esse tipo de tecnologia permite com que a gente identifique uma série de uh, conflitos que existem uh, entre esses sistemas, porque eles são sistemas bastante complexos uh, e eles envolvem um elevado número de partes para sua composição. Então, usualmente, uh, se encontra uma série de conflitos geométricos relacionados a, a esses sistemas, como a gente consegue observar aqui. Uh, e, além disso, uh, é possível levar isso para o canteiro de obras e mostrar para as equipes de instalação como uh, deve ser, uh, devem ser instalados esses dispositivos. Então, novamente, a gente consegue... Uh, ter meios para fornecer um projeto com mais assertividade. Uh, esse mesmo software que eu estou mostrando para vocês, uh, ele é capaz de fazer essa verificação automatizada dos requisitos, então a gente pode inserir, de forma, por meio de regras lógicas, uma série de condições a serem verificadas, e essas condições então elas são automaticamente verificadas pelo software, e caso ele encontre incompatibilidades ou desvios relacionados a essas especificações, Uh, ele fornece um relatório de erros e de inconsistências, mas não geométricas, como foi mencionado anteriormente. Nesse caso, o software é capaz de fornecer um relatório de inconsistências semânticas. Então, é nesse ponto que a gente acredita que uh, o uso desse tipo de tecnologia pode facilitar o desenvolvimento de melhores projetos. Não somente para as equipes relacionadas ao projeto, mas também para os usuários finais desses espaços e para o pessoal que tem que levar isso para obra e executar isso em obra. Então, é nesse ponto que a gente uh, relaciona com os processos de engenharia e de arquitetura, tentando otimizar uh, esses procedimentos de execução em obra, porque a gente consegue fazer com que eles entendam melhor como devem ser esses projetos, mas também fornecendo projetos de melhor qualidade, sem esse tipo de problema e de incompatibilidade, que tradicionalmente seria resolvido só durante a execução na obra. Então, reduzindo esses números de conflitos e tentando resolvê-los ainda nas etapas de projeto, a gente consegue fornecer a um projeto que tem maior qualidade e reduzir os custos relacionados a essas alterações nas etapas de execução do empreendimento. Meu trabalho está relacionado com a gestão de requisitos em empreendimentos de alta complexidade. Uh, a gestão de requisitos uh, é bastante interessante nesse tipo de empreendimento complexo. Né? Os, uh, por exemplo... Uh, os requisitos estão relacionados às necessidades dos usuários, todas as uh, os desejos coletivos uh, e as necessidades de grupos de interesse para que esse, essas necessidades se transformem em atributos do projeto. Então, os requisitos devem ser então coletados, uh, transformados, né, uh, em atributos para que eles sejam realmente atendidos uh, com a edificação. Uh, assim que ela entregue para o cliente. Dessa forma, através desse estudo hospital, uh, desenvolvido na área hospitalar, foi feita uma série de entrevistas, né, com os, com os usuários e clientes uh, desse dessa edificação, uh, mais especificamente no setor de emergência. E essas necessidades foram então entendidas e compreendidas e transformadas em requisitos. Uh, dessa forma, foi possível Uh, analisar como esses requisitos uh, vão realmente ser atendidos na edificação que está sendo construída para essa uh, instalação desse setor de emergência. Nesse caso, uh, eu tenho utilizado um software específico para gestão de requisitos, ele é um software BIM, e esse software ele permite então a organização desses setores, subsetores desse edifício hospitalar. E dentro de cada subsetor, eu consigo vincular os diferentes ambientes, diferentes espaços relacionados a esse essa edificação. Então, aqui, por exemplo, eu consigo visualizar dentro desse pavimento térreo da, da edificação, desse edifício hospitalar, a sala de observação coletiva. Dentro dessa sala, dá para visualizar então todas as macas e, e, e ambientes vinculados a esse setor. Uh, posto de enfermagem e área de uh, round né, para a equipe médica discussão para realizar a discussão de casos. Uh, nesse Nessa sala de observação, eu posso também uh, abrir esse conjunto de requisitos que estão organizados em diferentes planilhas. Aqui, como a gente pode ver, eu tenho requisitos de climatização, requisitos de conformidade dos espaços, então, para mostrar qual a necessidade de proximidade desse ambiente com de, demais setores. Também consigo visualizar alguns requisitos uh, legais para essa edificação. Aqui nessa aba eu consigo visualizar todos os, a mobília e equipamentos que eu preciso projetar para essa edificação, para esse uh, ambiente. Então, é uma forma de armazenar essas informações de uma forma visual, de uma forma organizada, e que eu consiga utilizar essas informações ao longo do desenvolvimento do, desse empreendimento. Isso auxilia, então, os, uh, os projetistas a desenvolver uma edificação que consiga atender esses requisitos dos clientes, os requisitos de todos os envolvidos nesse processo de desenvolvimento desse tipo de empreendimento.